Rollo May, o distinto psiquiatra, escreveu um livro maravilhoso chamado A Busca do Homem por Si Mesmo. E nesse livro ele diz O oposto da coragem em nossa sociedade não é a covardia, é o conformismo. E esse é o problema de hoje, conformismo. As pessoas estão agindo como todo mundo, sem saber por quê, sem saber para onde estão indo. A maioria das pessoas não tem ideia para onde estão indo. Elas realmente não têm. E você não precisa ser um gênio para descobrir isso. Pare e observe a maneira como a maioria das pessoas vivem. Observe a maneira como elas operam. A maneira como falam, a maneira como caminham, a maneira como agem, a maneira como se vestem. Tudo sobre elas é uma indicação de que não há nada além de confusão aqui na mente. Carl Menninger apontou que o meio ambiente é mais importante do que hereditariedade. Você tem que realmente observar o que você está fazendo, com quem você está se misturando. Eu sou muito seletivo com as pessoas que passam muito tempo comigo. Eu não acho que sou melhor do que ninguém. De fato, eu sei que não sou melhor do que ninguém. Eu sei que somos todos iguais. Todos somos descendentes do mesmo estoque. Quero dizer, somos. Nós somos todos iguais. Só há uma mente. Mas há muitas pessoas que não entendem que elas são iguais a alguém que está indo muito bem. Então elas não se veem indo muito bem. Eu não quero perder muito tempo com qualquer pessoa que não seja orientada para um objetivo. Eu não quero passar muito tempo com qualquer pessoa que não sabe exatamente para onde está indo. Eu não quero passar tempo com ninguém que está na zona de conforto. Porque eu posso acabar ficando do mesmo jeito. Somos realmente extras em nosso próprio filme. Vemos a estrela, mas não somos a estrela. Você é a estrela do seu filme. Você é a estrela vencedora do prêmio da academia do seu filme. O que Shakespeare disse? A vida inteira é um palco. Realmente é. Agora, algumas pessoas estão agindo como se o espetáculo estivesse acabado. E elas vão ficar sentadas lá até as luzes se apagarem. Você não pode ver o que tem que acontecer. Você tem que confiar. Você tem que agir como a pessoa que você quer se tornar. Agora, você também tem que saber que algumas das pessoas próximas a você vão dizer Você está achando que é o quê? Você está de brincadeira, sério? Pessoas falsas vão debochar de você. Por que você está fazendo isso? Eu experimentei isso quando minha renda mudou. Algumas pessoas que pensei que eram meus amigos pararam de falar comigo. Claro, você está ganhando esse dinheiro, mas o que você vai fazer com isso? Bem, eu gostaria de gastá-lo. Minha esposa tem patadas melhores que a minha. Mas você compra um bom carro novo. Eles dizem, "Ó, oh, você é o bambambam Bam Bam agora. E é claro que provavelmente você quer viver em uma bela casa nova. Qual era o problema com a antiga? Não era boa o suficiente pra você? Você tem que estar preparado pra isso. E você tem que desenvolver força mental. Porque eu vou te dizer que no começo isso dói, te incomoda. Eles tentam te puxar de volta pra onde eles estão. Agora, se você é uma pessoa negativa, em outras palavras, se você está escolhendo ideias negativas como preocupação, medo e ansiedade, sabe qual é a única coisa que você pode atrair? As pessoas que estão vibrando nessa frequência. Você atrairá outras pessoas negativas. A miséria adora a companhia, só não é um ditado bonito. Pássaros da mesma pena voam juntos. E os pesos pesados, eles são todos atraídos uns pelos outros. Eles vão aos mesmos clubes, tiram o mesmo tipo de férias, dirigem os mesmos tipos de carros, eles moram nos mesmos bairros. Agora, se você não é um? Como se tornar um? Misture-se com eles. e Escolha o seu ambiente. Foi exatamente o que eu fiz. 27 anos atrás, eu estava sentado em um bar aqui em Toronto. Foi com isso que eu gastei a maior parte do meu tempo e todo o meu dinheiro. Eu era capaz de pedir emprestado e não devolver. Eu devia muito naquela época. Um dia peguei um copo, olhei para ele. Eu olhei em volta e pensei. Eles são todos vagabundos aqui. Eles eram. Então eu pensei, nossa, eu devo ser um vagabundo também, porque estou sempre aqui. Eu sou um deles. Eles são um de mim. Você sabe o que eu disse? Eu coloquei o copo para baixo e disse, nunca mais voltarei aqui enquanto eu viver. E nunca mais voltei. Nunca mais.